Olá! Para cadastrar um produto no OpenRP, clique em Vendas, Produtos e Criar. Feito isso, preencha os campos. Após preencher todos os campos, clique em Salvar. E pronto, seu novo produto foi cadastrado. Bom, é isso e obrigado.